valor. A opção substituição é utilizada para a substituição da caracterização do objeto ou atividade técnica cadastrada. Temos ainda a opção complementar de prazo, onde é possível alterar apenas o campo previsão de término da obra serviço. E a opção substituição por erro de digitação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 pois a sua marcação tornará obrigatório o preenchimento das informações solicitadas. O próximo passo é informar a forma de participação, onde temos as seguintes opções. Individual indica que a atividade, objeto do contrato, é desenvolvida por um único profissional. A opção coautor indica que uma atividade técnica caracterizada como intelectual, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competência. A opção corresponsável, indica que uma atividade técnica caracterizada como executiva, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competência. Já a opção equipe, indica que diversas atividades complementares, objetos de contrato único, são desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional com competências diferenciadas. Neste exemplo, vamos escolher a opção individual. Caso o profissional possua vínculo como responsável técnico em alguma empresa, constará para a seleção a opção Empresa Contratada.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 pois a relação contratual de prestação de serviços será realizada de forma autônoma. A opção Finalidade tem como objetivo informar a que fim se destina a obra ou serviço. O campo Observação deve ser utilizado para completar informações sobre o objeto do contrato. Escolha a entidade de classe que deseja vincular a esta ART.